Isso! <risos> Nossa, o é Oi gente, tudo bem com vocês? Ah é? Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Parada Paranaguá E hoje nós vamos comer ovos de Páscoa Ovos de night! Ano passado eu não consegui comprar nenhum ovo de Páscoa, porque eu não estava aqui na cidade, eu estava em viagem, então eu não acompanhei a Páscoa da Polônia. Eu sei que eles têm várias tradições, é, que a Páscoa não é comemorada no mesmo dia aqui do Brasil, é comemorada numa outra semana. Mas eu não vim falar sobre tradições e sim falar sobre os ovos de Páscoa que a gente vem a ter aqui, tá? No ano passado eu não cheguei a ver ovo, ovo igual a gente tem no Brasil, igual a isso aqui, ó. Geralmente eles têm ovos menores de chocolate que eles dão pras crianças e tudo mais. Não sei muito bem como eles fazem, eu só vim experimentar. A Páscoa no Brasil é sexta-feira agora, e na Polônia é na semana que vem, no dia 21. Então eu resolvi trazer alguns ovos de Páscoa que possivelmente você vai encontrar aí no Brasil. Tá bem? Então eu trouxe minha amiga Michele. Oi! <risos> e a gente vai experimentar os ovos, falar um pouco da embalagem e como é o chocolate aqui, tá bom? O primeiro chocolate que a gente vai falar é sobre esse aqui. My little pony! My little pony. É uma embalagem assim, de plástico, igual a gente tem no Brasil. Por incrível que pareça, eu paguei nesse, nesse ovo de Páscoa 6 zw. O zwart é muito parecido com o real. Então foi seis, sete reais. 6 reais. Lá no mercado ele é clara. Seis então, reais? Seis reais. 6 <risos> watt. É 6 é watt. Embalagem padrão de plástico Aqui embaixo tem aquele negócio de você colocar assim Pra ele ficar em pé Um papel aqui falando sobre o produto Ele tem cerca de 150 gramas por 6 reais tá Ótimo, aqui. tá maravilhoso No Brasil você vai pagar 600 reais então, O ovo é assim, ó Um ovo liso Sem nada, tem cheiro de Chocolate, chocolate bem ruim Tem é cheiro bem. de chocolate, né? ah, cheiro. Ai, chocolate, chocolate bem... é bom? Ah, tem cheiro de chocolate bom O chocolate simples vamos abrir Sai dinheiro <risos> Ó, liso por dentro vamos experimentar o chocolate Hum, entendi agora que eu É bem ruim Assim, quando você tá naquele desespero de chocolate dá pra comer, mas. É, não é uma coisa legal. Eu acho que o, o valor mais é pelo brinquedo, né? É. Que é uma corda de pular. Uma corda de pular? Aham. Uhum. Ó, isso aqui não vai bater nem na minha canela, né? Bem ruim. Olha, aí dá pra pular? Deixar aqui, ó. <risos> Fazer um de ginástica, assim. Então assim, primeiro chocolate que nossa você dá, Michelle. Nossa, um dois. Um, dois? É eu dou dois. Um, dois. Bem ruim. É chocolate ruim. Então isso aqui e a gente é vai guardar. Eu vou levar pro trabalho amanhã pra galera comer. <risos> Vamos pro um babadeiro. Ah, babadeiro. Babadeiro. Então, esse chocolate custou seis. Ó, agora a gente tem um ferreiro rocher, Tá? Isso aqui não é um ovo. Eu não encontrei ovos do ferreiro é Só uma bola mesmo. E isso aqui custou... 15 is what? Então, parece um brigadeirão pra gente, tem um lacinho Não tem mais? Ah, é só uma embalagem de papel Ah, legal, ó Vem um porta-treco Ai, porta, olha, porta abrindo Isso aqui dá tá pra fazer um brigadeirão Ih, vamos guardar pra fazer um brigadeiro gigante Isso aqui lá Então esse aqui foi 15 ou foi 18? Porque eu comprei dois no né, um dia Ai, olha, que babadeiro. O cheiro, Michelle. Bom? Nossa, um chocolate é um chocolate, né? É um chocolate é um chocolate? Olha, dois nenéns. <risos> <risos> Teve Ó, times. Ele é, co é coco. E aí você quebra um pedaço assim, é ferreiro rocher. Então é chocolate e tal. Com a maravilha. Fazer lá. Hum. Hum hum, hum, hum, hum, hum, Você daria de nota de 0 a 5? 5. 5? Daria 4, achei bem divertido. É. Porque isso aqui a gente não vai comer tudo. hora deve jogar vôlei onde eu vou lá. É bem bonitinho. O milk é sempre bom. O milk é sempre bom. milk aqui no, na Polônia é muito barato. E lá no Brasil é um estouro, uma barra de... Pequena, que a gente paga 3, vocês pagam 12 reais aí, né? Ou mais. Aí ele vem assim, eu já saltei um, porque eu tava com muito desejo de experimentar. Ele vem uma colher. Uma colher. Uma colher. <risos> bonitinho, boa embalagem. Esse aqui foi 15, ou foi 15 ou foi 18. Um dos dois. E aí é um ovinho assim, geralmente é isso aqui que eles têm na Páscoa. Ovinhos assim, um não. tá maior. focando. Tá focando? <risos> Tá vendo? Ele é assim E aí você quebra a tampa dele aqui Quero ver! eu tô curiosa. Pé, Deus, ó. E faz assim, ó Você come essa parte daqui, ó O que que é dentro? Dentro Algum creminho? Deixa uhum. eu assim. Dentro é um creminho Que se você fala É um creme de leite, mas não é creme de leite, creme de leite, é um creme de leite. E... Hum, muito Não hum, gostei. Não gostou? Tinha uma versão de Oreo, mas aí eu não ia comprar duas pra ter, né? Porque eu já não como tanto doce assim. Eu comprei esse doce só pra gente fazer vídeo. Qual a sua nota? Bari bum bum, Bari bum bum, Bari bum bum bum. Quatro. Pra mim eu daria... Três, porque não é um chocolate que eu como, assim, não é uma coisa, ah, eu é. quero comer todo dia. Só que esse, sim, é uma coisa que eu comeria todo dia. Esse aqui vocês vão encontrar, acho que no Brasil, Kinder. Esse Kinder tava 15 reais, então todos eles foram esses valores, mais ou menos. E Kinder, Kinder Bueno é o meu chocolate favorito, então os chocolates da Kinder para mim são os, os meus favoritos, mesmo. Não vou abrir as duas partes, mas ele fica assim, ó. Esse é maravilhoso. Chocolate é. liso, liso e caro. Ó. Olha, já me dá um pedaço aí. Porque isso aqui é. Ó. Eu adianto um 10. É até 5. Mas até então uhum. 5. Ah, eu sei que era até 10, por isso que eu tava dando 5 no Ferreiro. O Ferreiro te daria quanto? 2. O vai dar 2? <risos> Três. <risos> Três. Eu dou um quatro, Eu dou cinco no kinder. No Kinder eu dou cinco. Tem nem. Nossa. Nem sempre de dúvidas. Ó. E vem com. Ai, seja uma ovelhinha, seja uma ovelhinha. Primeiro abre, né? É nada. Que bosta. Hum, tá bom. É um, um periquito. Ai, Dona Kinder Olha essa brinquedo mais legal. que legal. Mas mais legal, ó. Um monte de periquito, isso aqui é da bateria. Muito ruim, não gostei. Ó, periquito ruim. Pelo menos vem brinquedo. Por 15 reais eu acho legal. Você dá pro seu filho, ou filha, ou namorada. Isso. Legal. Mas assim, não é uma coisa que eu vou.. Esse é o chocolate que eu comeria todos os dias um pedacinho. São os meus chocolates favoritos. Kinder Kit Kat. Esse aqui é um Kit Kat de chá verde. De é chá verde? É muito bom. Eu já experimentei. Ele é assim. É uma placa verde. Nossa, a bicha é que eu tô com a mão, né? Bem estranho. Não sei se o meu paladar tá estranho, mas. Não tô gostando não. Nossa, eu achei tão bom. Tem um gostinho estranho. Nossa é. menos. É. Que nota você daria pro chá verde? Eu gosto. Então, eu vou... Eu vou um quatro. É assim, eu, vou. eu vou dar um quatro. Eu vou dar um quatro. Pra mim ele é bom. E aí pra finalizar... Lindt. Eu tenho um da Lindt? Não, né? Não. Eu tentei achar um ovo que a minha amiga também falou da Lindt e não encontrei. Encontrei só esse coelho bem caro um coelho por 15 Acho que isso foi 15ão. Todos eles foram 15. Ai, tô passando mal já com tanto doce. Ai, ah, não quero mais não. Tô e aí precisando. o coelho ele tem 100 gramas por 15 reais. É caro pra caceta. Quanto? 100. 100 gramas. 15 reais. Que ótimo. Mas tem um cheiro de chocolate bom, né? Esse é um coelho, tá focando Um coelho Cheira no cu no coelho <risos> Ui. Não, ele é um bom, ele é chocolate bom, mas é muito doce Experimenta uma, um pouco Gente, a gente vai pro hospital agora, tá? Agora como é que enfia uma beija de. Eu não gosto muito de chocolate. Eu também, vamos comer agora um cheira <risos> Meu negócio é salgado. Pastel, coxinha, las... <risos> lanche. lanchas, cheeseburger. Cheeseburger. <risos> <pôr> de <risos> batata. <risos> <risos> Essa foi a nossa diversão de hoje. <risos> Chocolateinhos. <risos> tá todo mundo com uma diabetes agora, eu <risos> <muito> tô louca. <risos> Mega Beto <risos> deve estar louca. Eu comprei esses chocolates devido a que, né, é uma coisa que você que pode estar tá procurando um tipo de chocolate pode dar pro seu filho. Eu sei que no Brasil são valores exorbitantes, mas é chocolate, né? E geralmente criança vai mais pelo brinquedo, mas nós adultos vamos pelo sabor do chocolate. Então para mim Kinder é um chocolate maravilhoso e Kit Kat pra mim sempre vai ser bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa um comentário abaixo... Pedindo qualquer outro vídeo. Amigos, tem o Chocolate mais. aqui em casa. Se vocês quiserem vir me conhecer... É, vir me conhecer. <risos> vir me visitar. Chocolate aí. Então é isso. Espero que vocês fiquem bem. Um beijão. Tchau! Tchau!